Fala meus amigos, bem vindos à Taverna Hoje eu vou dar uma dica para vocês sobre Valheim Sobre os itens que você tem que ter antes de você enfrentar o primeiro chefão E também vou deixar aqui no final dessa gameplay é, Desse vídeo, a gameplay onde eu derroto ele Lembrando pessoal, eu não usei nenhum tipo de guia E nem mesmo assisti a batalha antes de eu enfrentar Então eu me preparei muito bem antes de ir pro chefão então, vamos lá, que eu vou dar a primeira dica aqui. Então, na sua bancada, pessoal, primeira coisa que vocês têm que fazer é o seguinte. Vocês vão ter que ter este item aqui. Deixa eu botar no martelo aqui de construção. Deixa eu pegar ele aqui no lugar da tocha. Então, no martelo de construção aqui, vocês têm que ter essa bancada aqui, esse sepo, para ele melhorar as suas... Armas, as, as suas armaduras Então você encontra madeira, silex Esse silex, gente, vocês encontram na beirada de rios Então é só você ir num local onde tiver algum rio, algum mar Alguma coisa do tipo Na beirada você vai encontrar pedras de silex lá, tá? Então vamos aqui na bancada O que, que eu vou precisar para eu poder consertar as coisas aqui, né? A gente aproveitar O que, que eu vou precisar? Bom, no minha, na minha batalha eu utilizei 20 flechas de fogo e, utilizei, e eu tenho ali, eu acho que 40 30, ó, flechas de Silex. Eu tinha uma, mais ou menos 30, 40 flechas quando eu fui enfrentar ele para garantir que eu não ia ter problema nenhum, tá? Então para eu fazer essas flechas eu consigo penas com as penas isso essas penas eu encontrei gente explorando casas casas abandonadas eu achei baús abandonados dentro dessas casas que tinham essas penas aqui ainda não descobria qual o animal que você pode é, pegar essas penas tá mas as de fogo você vai precisar da resina madeira e a pena também tá Gente, vamos lá. Se eu não conseguir, você vai ter um pouco mais de dificuldade para poder matar ele se você fizer só a sua flecha de madeira. Mas olha lá, nós temos aqui um dano de 7 a 13, sendo que a do a flecha de fogo você vai ter um dano bem maior, tanto de fogo quanto o dano de percuração. Mas não é uma diferença tão grande como você pode observar com a de Silex aqui beleza tá tranquilo tá apesar de eu ter matado o chefão o primeiro chefão somente com flechas eu fiz um escudo de madeira esse tipo de ouro você consegue nos javalis os javalis gente vocês vão normalmente encontrar eles em grandes descampados eu encontrei muitos javalis nessa região aqui descampada aqui que vocês estão vendo, bem próximo aqui da onde eu firmei a minha residência aqui. Então, ali você encontrar muito javali. Não sei se, se no jogo de vocês vai ser a mesma coisa, ok? Bom, e fiz também uma lança de silex, que é o couro, o silex e essa madeira aqui. Agora, um item essencial, que eu já falei, que é o arco. O arco você vai fazer ele com madeira e o couro dos javalis também. Então é de certa forma fácil de fazer. Mas lembra, vocês têm que explorar o jogo, gente. O, o grande X aqui desse jogo é a exploração, e encontrar novos é, elementos, tá? Vamos lá. Sobre a armadura, como que eu fiz essa armadura? Quando eu eu achei aqui, primeira coisa, né, gente? Por que que eu vou precisar desse C, Porque aqui? Ele, ele faz com que a minha bancada vire nível 2. Assim que ela virou nível 2, com a pele do cerro, o cervo ele é um pouco mais difícil de matar. Mas depois que você mata, você consegue fazer a túnica e a calça de couro. E o elmo também, tá vendo? Eu fiz, gente, é, esses três itens como armadura não foi é, é difícil você caçar o cervo o cervo normalmente vai estar tá, ele vai estar tá em grupos em mata fechada então você vai ter que ir devagar para você não assustar ele tá vocês podem acessar aqui no meu canal a última transmissão ao vivo que eu fiz é, no dia que deixa eu ver dia 12 se eu não me engano dia 12 de fevereiro de 2021 tá para quem está assistindo esse vídeo um pouco mais para Lá tem uma gameplay desde o início, com uma, várias dicas. Eu vou, ainda vou pegar esse vídeo, vou é, cortar várias partes dele para virar um guia inicial. Beleza, gente. Outro ponto é essencial, carne cozida. tá Você vai, vai ter que pegar carne cozida. Para que, que isso, gente? Exatamente porque sua vida, ali no canto esquerdo inferior, vocês estão vendo que eu tô com vida 61%, quando você come a carne cozida com a, uma fruta e uma outra carne diferente, essa carne você vai conseguir, tanto nos cervos como nos javalis, essa carne cozida. aquela tem uma outra carne que você consegue, nos bichos que você vai encontrar enquanto você estiver procurando o silex. Lá na beira de rios e tudo mais, vamos, vamos andando aqui, você vai encontrar um, um bicho lá, e vai vai ter uma carne cozida diferente então você vê no cenário aqui ó casas abandonadas ali eu já explorei por acaso tá eu acho que esse passarinho que passou voando aqui gente eu acho que ele ele deve dar essas penas até até hoje né, no momento desse vídeo aqui eu não consegui matar ele tá mas eu acho que é ele que dá essas penas vamos ver se eu encontro aqui alguns javalis e esse outro bicho que eu tô falando com vocês o pessoal tava me perguntando como é que eu faço para armar a, a, as coisas de forma mais rápida. É só você apertar o botão R, tá, gente? Aqui, ó, esse bicho aqui, ó, parece um sapo, tá vendo? Ó, deixa eu sair aqui para eu mostrar a vocês. Ele fica na beirada, ó, tá vendo? Agora, o essencial, gente, cozinha essa carne aqui, você vai comer um pedaço dela. Eu, eu tô sem espaço aqui, gente, o trem tá feio pro meu lado. Ah, deixa eu comer ah, tá deixa eu comer aqui ó Pronto. tá vendo lá o número 7 lá em cima já ficou a carne dele você cozinha essa carne e aí ali ó tem javali ali também eu vou tentar matar aquele passarinho assim a gente consegue ganhar os itens dele gente o arco é um é um dos equipamentos mais difíceis de usar cara tá vendo é muito difícil. Eu já avalio. Você tem que tomar cuidado. Se você estiver bem armado, ele não é um bicho difícil de você matar. Tá? Com poucos golpes aqui com a, com, a, com, a, com a lança, ele tá num degrau um pouco mais baixo. Tá difícil de pegar ele. Você mata. Tá vendo a minha vida ali? Ó? Já tá em 86, porque eu comi uma carne a mais. Vou tentar matar esse passário. Ele é muito difícil de matar, gente. Ele é muito difícil de matar. Eu nunca consegui matar esse bicho. Mas, voltando aqui vídeo, no vídeo, gente, esses são os itens principais, eu fiz um escudo, eu fiz uma lança e, e o arco. Eu matei o primeiro chefe somente no arco e flecha, eu não precisei fazer ataques corpo a corpo com ele. Vocês vão ver aqui no final do vídeo como que funcionou a minha estratégia e assim, gente, o que eu achei legal da minha gameplay foi que eu fiz tudo... É, na hora ali, eu, eu, eu, eu simplesmente me preparei bem e fui para a batalha. Então eu espero que vocês tenham gostado. Eu acho que esse vídeo pode ajudar muito vocês. Deixa aqui nos comentários qual o outro tipo de dica que vocês querem para as jogatinas de Valheim, tá? E aí eu tento fazer uns. Ó, oh, peguei, gente. Peguei o danado do passarinho. Vamos ver o que, que ele tem. Ó. Oh penas. É ele mesmo, tá vendo, gente? É ele mesmo que tem as penas. Viu? Descobrimos aí. Ele, cara, é impossível. Aqui, ó, o cervo que você também pega os outros itens para fazer as armaduras tá agora o, o, depois eu vou fazer um, um vídeo a mais mostrando outros upgrades importantes depois que você mata o primeiro chefão e mostrando também como é que funciona o poder que está ali na esquerda vocês estão vendo ali na esquerda como funciona o poder do chefe que você pega é e aí eu explico direitinho como que é o funcionamento tá bom Espero que vocês tenham gostado aí, pessoal. Não deixe de deixar aquele like marotinho pra ajudar, pra eu saber que vocês estão gostando desse tipo de conteúdo. Um grande abraço, fiquem com a gameplay Matando o Chefe. Abraço. Ah, tá, mas qual que é? Ah tá, é aqui, ó. É um. Beleza, entendi. É isso aqui, ó. Cabeça do Tô um pouco aqui, ó. Número 1. Um. Cadê ele? Cá desgraçado. Caralho. Pegou. Trava agora, não, pelo amor de Deus. Toma. Ai maldito. Nossa, errando demais, cara. Errando demais. Vem cá, desgraçado. Cadê você? Errou. Ai. Não acertou ainda, velho. Não me acertou. Ui! Ô oh, doido, viado! Caralho! Sai daí! Sai, sai! Vai travar, viado! Ó! Oh, sei que não ia pegar porque eu tava atrás da pedra. Ai, shit! Oh, não, nem é isso não é ah, desgraçado Oh, shit Ai, viado, sou. Cai. Acabou as flechas de fogo. Oito Na mãe aqui, gente. Não arrastar não. Nossa senhora. Morre, seis, sete, cinco. Me acertou Toma Caralho, velho Toma Toma, desgramado Toma Toma Morre, filho da mãe Deusito Tem item, não? Ofa. Nossa Senhora. Meu. Oi, garoto. Matamos o danado, velho. Matamos o danado, cara. Caraca. É, retorne as pedras do sacrifício e ofereça o troféu dos guardiões aos deuses para atrair a boa vontade. Então vamos voltar lá. Carai, velho. Esse jogo foi, foi da hora, foi da hora Nunca, é, o estiado já vi Subnautica Será que eu peguei todos os itens, cara? Então, isso aqui agora eu vou oferecer lá Troféu D Vamos lá É, nunca joguei Subnautica não O Upgrade é tipo um Skyrim, cara É tipo, é tudo, tudo que você vai vai treinando, correndo, atirando, é... aí você vai subindo de nível, sacou? Ah, cara, eu vi, eu vi muita gameplay, assim, eu vi algumas pessoas jogando no YouTube, mas não Aqui, ó Boa Ah, eu sei que agora eu ganho um poder, cara E provavelmente vai ser esse poder do raio